Bem-vindo ao canal GRINGOS NO BRASIL! Ai meu Deus, gente! Que saudade desse canal, né? What's up guys! Hoje eu vou reajar aos vídeos que eu fiz com, com o Alex no canal Gringos no Brasil. Se vocês ainda não conheceram o canal, se chama Gringos no Brasil, é o canal antigo que, que fizemos quando eu estava no Brasil. E esse aqui é o, o primeiro vídeo que a gente fez. É bem engraçado porque foi depois de... Quatro meses estudando português, então meu português, não, meu português não era tão bom quanto agora Não que é bom agora, mas uh, era pior naquela época uh, Então vamos, vamos assistir! Eu estou com um pouco de, de medo, um pouco de vergonha, mas vamos lá Refrém, assim, campo Y Eu sou Alex, eu sou francês, da Normandia. Eu sou dos Estados Unidos, estou Colorado nós somos gringos aqui no Brasil e Estamos aprendendo português Desculpas pelas pronunciações Pronunciações Isso <risos> A gente é aqui no Brasil para encontrar uma namorada brasileira Ah, é? Não verdade? <risos> Ai, isso, esse vídeo demorou tipo 3 horas para gravar e é 2 minutos no fim. Deu 2 minutos. <risos> Porque a gente tipo, cada cada frase a gente tinha que escrever e, e ler, então às vezes dá para perceber que a gente está lendo uh, nos, nos primeiros vídeos. Nos vemos aqui no Brasil porque nossas namoradas são brasileiras. Eu conheci minha namorada lá em Taiwan e minha na Austrália. A gente vai fazer vídeos sobre a vida aqui no Brasil. É, as diferenças. E também as coisas engraçadas para nós Por exemplo, Alex hum. Você sabe a diferença entre o Brasil e a França? Não, não sei Aqui no Brasil, tem chuveiros <risos> E na França tem, bem chuveiros na França uh, Não, não ele, ele toma dois banhos por dia como, como um brasileiro Faz muito tempo que eu não assisto esse vídeo Brian? Como se chama quando tem uma palavra, mas que tem dois significados? Em diferentes línguas? Isso. Acho que é falsos cognatos. Por quê? Ah, porque eu tenho uma história para contar. Ok. Uhum. Vamos correr um vídeo sobre isso. Vamos! E aí Alex, Conta. Então, eu estava indo para o supermercado e eu liguei para a minha namorada. Oi amor! Oi! Eu estou indo para o um supermercado Você quer alguma coisa? Ah, uh, ah, eu quero sim! Traz pão, amor Mais um vinho também Pra gente Pão, vinho Oi. Peraí. Ah, minha mãe quer Durex O quê? Sério? Sua mãe? Ok Tá bom, tá eu vou, bom? vou trazer para ela Tá bom, obrigada, amor. Tchau. Cheguei. Oi, amor. como que você chegou, a gente pegou do durex, Cadê? Aqui. <risos> como é, é durex? <risos> não, eu não tava com a não sei o ai Ah, é tão, tão ridículo essa, tipo, ah, aqui é durex para sua mãe. <risos> ai, ah, que sair com a vizinha. É, porque o durex Eu não sabia disso. Ai, vamos voltar ao mercado. <risos> Mas Alex, por que sua sogra iria te pedir para comprar camisinhas? Essa frase era muito, muito difícil para mim falar. Eu não tinha aprendido esse tempo de, de conjugar os verbos, então era muito difícil. Quando eu conheci minha namorada, eu não falava português. Daí, Falávamos só em inglês e às vezes ela misturava as línguas. Um dia tivemos uma conversa assim. Uh. Mas, uh. Okay. Em inglês, bj é uma gíria que significa fazer sexo oral. <risos> ah, é verdade gente, uma dica, não usa bj com, quando você está falando com é, um hum. americano. Outro <risos> vídeo que eu gostei eu bastante, eu gosto bastante é Sobre os gestos brasileiros. Até, até hoje eu acho os gestos brasileiros muito, muito engraçados. Foi legal gravar esses vídeos quando eu estava no Brasil porque a gente percebeu coisas no Brasil que, que eram estranhas e fizemos vídeos sobre as coisas, então a gente viveu os assuntos que a gente falou nos vídeos. As coisas vieram para a gente quando, quando eu estava no Brasil. lavar a louça, lavar a roupa, tem que estender a roupa, se puder passar também. Precisa fazer a nossa cama e dar uma lavada no banheiro. Sério? Uhum. Ok. Ok. O okay. que foi? <risos> Bem-vindo ao canal. Vindos no Brasil! Ai ah, gente. No Brasil? Aqui no Brasil, não sei, mas na França é tipo, ok, tá bom. É, nos Estados unidas também. Verdade. Sério? Mas aqui, aqui significa... É sério? <risos> e você pode pode fazer uma conversa só feita de... De, gestos. de gestos, né? Oi, Brian, tudo bem? Como foi a festa ontem? Ah, eu tinha esquecido Mas, esse! Você encontrou o João? Faz muito tempo que eu não vi ele. Nossa, é muito tarde. O tempo passou muito rápido. Você quer um crepe? Doce ou é salgado? Você perdeu sua voz um tempo? Ai, gente. Ah, tá. Ai, muito boa, muito boa. Que saudades, que saudades. Vamos assistir mais um, um, Pegar um Mico. Era o nosso primeiro vídeo depois da apresentação do canal, e isso era também é um dos meus preferidos uh, vídeos do do canal. Eu sou o Brian. Eu sou o Alex. No dia a dia aqui no Brasil, tem situações que não acontecem em nossos países. Ai, meu português, gente. <risos> oh. Era muito, muito difícil. Eu não, vocês não acreditam como, como é difícil gravar vídeos no, num, numa outra língua, numa outra língua. E é mais difícil quando você nem sabe falar a língua. Durante nossa aula de português, nós aprendemos uma frase bem brasileira: pagar um amigo. Mas por que pagar um amigo? Eu não vou pagar um macaco. Não. Eu ainda não sei por que pegaram um o mico. Ninguém me respondeu essa pergunta. Não tem sentido. Não tem. Mas é assim em português: em é uma expressão que você tem vergonhado de uma coisa que você fez. Você pode lembrar uma situação que aconteceu contigo? Ah, posso. Eu posso contar para vocês. Eu estava indo ao banheiro. Eu entrei e fechei a porta. E eu fiz o número 2 <risos> E eu usei o papel higiênico e coloquei no vaso sanitário E descarga Eu saí da casa e quando... Tipo, de... <risos> nem, nem conjugamos os verbos tipo no, no jeito certo nessa época A Michelle e a Loureça nem nos corrigiram porque... A gente nunca iria terminar gravando se eles... se eles corrigissem No fim do dia, a mãe da minha namorada e meu cunhado estavam desentupindo o vaso <risos> Eu não sabia que eu podiam. então eu falei, não fui eu <risos> É muito estranho que você tenha que jogar o papel no lixo ah, eu concordo ah. Tinha uma festa tinha três mulheres e um homem. Eu dei um beijo no rosto das mulheres. Quando eu fui cumprimentar o homem, sem pensar, eu também dei um beijo no rosto dela. Eu tinha um monte de vergonha. Nossa! E eu bebi uma cerveja só e fui embora. Mas você beijou o menino? É. Ah, mas tá tudo bem, você pode fazer isso ai ah, que saudades, gente, que saudades, tem um monte de outros vídeos e se vocês ainda não conhecem esse outro canal, eu super recomendo vocês assistirem os vídeos, tem tem um monte mais mais vídeos, o uh, que os gringos acham estranho no Brasil, é o um vídeo que tem mais visualizações. foi muito divertido assistir esse, esses vídeos de novo, um, faz quase um ano que eu não assisto os, os vídeos e esse canal sempre vai estar com comigo quando eu penso no Brasil sempre vou pensar nesse nesse canal agradeço a todos vocês que, que assistiram os vídeos dos gringos e todos vocês que estão me seguindo agora eu agradeço a vocês um monte de gente então espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham uma boa semana e eu quero saber qual vídeo dos gringos no Brasil vocês preferem. Qual, qual vídeo é seu preferido? Então é isso, tchau, tchau. Maior do que imaginação. Maior. Maior, não melhor. Apanhá-los <risos> é o meu jeito. É o meu jeito.